É, atendendo aqui então o pedido do Fabrício, né? com o hino O Exilado, ok? O hino está em 4x4, basicamente trabalha com três acordes que são Ré maior, Sol maior e Lá maior, ok? Então a música está na tonalidade Ré, compasso 4x4. É, como os outros hinos da harpa, que eu tenho passado até aqui, ele é composto por duas partes né? e o restante é repetição tá? é, dessas partes, só muda a letra. Tá bom? Então, ó, a primeira parte é aqui. Ré quatro tempos, 1, 2, 3, 4. Aí vem Ré dois tempos, 2, um, Sol dois tempos, 3, 4. Ré, quatro tempos, 1, um, 2. Lá quatro tempos: um, dois, três, quatro, ré, um, dois, três, quatro, ré, sol, ré, lá, ré. Agora vem a outra parte que é lá, um, dois, três, quatro, ré, um, dois, três, quatro, sol. Voltar, tá? É, eu queria cantar a música, mas eu não sei a letra dela. Eu vou tentar cantar lendo aqui. Vamos ver o que, que vai sair, tá bom? <risos> Vamos lá. Da linda Patristona. Porque eu tô lendo a letra do outro lado Então eu tô tocando olhando pro lado aqui, tá complicado Bom, é, eu vou fazer a melodia que eu acho que é melhor, tá bom? <risos> Vamos lá Nessa pulsação que é pra vocês poderem pegar o tempo da música, tá? Eu sei que vocês querem dedilhar, vocês querem fritar no piano, né? Só que não é assim, né? Primeiro você tem que dominar a forma simples de tocar, tá? É, falando sobre dedilhados, daria pra fazer aqui, né? Deixa eu ver se dá, né? É, dá pra fazer aqui, tá? Não fica muito bom, tá? Assim... Acho que fica muito rápido Deixa eu testar um outro dedilhado É que essa música não é lenta, né? Então não adianta também eu querer fazer dedilhado, tá? Então acho que o melhor seria a mesma pulsação, tá? Dois, três, quatro, dois, três, tá vendo? Então eu vou tocar a sequência toda, as duas sequências, tá é, contando apenas os tempos um pouco mais devagar para que vocês possam é, pegar o tempo dos acordes, ok? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, um, dois, três. fazer devagar agora que eu fiz rápido né vamos de novo Que acontece. É, eu vejo o pessoal falando: "Ah, professor, você não passou a introdução". Gente, vale lembrar que no da harpa não tem introdução, tá? E aí alguém vai me desmentir aí nos comentários, não? Tem sim, você está mentindo. Então, o que tem nos hinos da harpa é tocar os quatro últimos compassos, tá? Então, por exemplo, nesse aqui nós temos aqui a última parte aqui, né? Ó, depois o né? Esses últimos compassos que vem agora, normalmente são as introduções, tá? Então, começaria aqui ó, 1, 2, 3, 4. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, Aí vai pro A, aí entra a música, entendeu? Então, assim, para todos os outros tutoriais que eu fiz, vale a mesma coisa. Você pega os quatro últimos compassos, tá? E é a introdução, a dita introdução. Por isso que eu não fico passando, entendeu? Por quê? Porque a introdução normalmente é feita em cima disso. E aí, a melodia da, da música vem em cima, então, desses quatro últimos compassos, ok? Então, é só para lembrar vocês disso, tá bom? É, gente, é a música muito simples, é, não tem mais o que ser passado aqui. Talvez eu faria um rearranjo aqui, mas isso eu acho que fica para uma próxima série de tutoriais, porque por enquanto o objetivo aqui é passar o hino para que vocês consigam executar. Quem é iniciante, né? Porque quem já é iniciado já toca, não precisa de tutorial, né? Chega lá e toca. Tá bom? Então, gente, um abraço e até o próximo hino. Tchau!